E por que tens dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estais vendo que eu tenho? Jesus mostrou-lhes, e dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas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 Podemos assentar. Irmãos e irmãs, ontem Jesus apareceu aos discípulos de Maús, a eles que estavam deprimidos, a eles que haviam perdido a esperança, pois se depararam com a morte do Senhor. Esta tristeza profunda os impedia de. De acreditar na ressurreição. Hoje, nós vemos a continuidade do Evangelho de ontem, e Jesus aparece justamente quando os dois discípulos de Emaús estão com a comunidade. Só que agora, estes, ao verem Jesus, se alegram, e diz assim a palavra, que eles estavam tão Alegres e surpresos Que eles não podiam acreditar Se ontem Eles estavam como que Incapazes de acreditar por conta Da tristeza Hoje se vê incapazes de acreditar Por conta De uma alegria até excessiva Nós vemos aqui dois estados completamente diferentes A tristeza que leva as pessoas para dentro de si, e quando ela é intensa, talvez as pessoas tenham dificuldade de sair de si. E elas ficam dando voltas nas angústias, amarguras, insucessos, insatisfações, como aqueles que caminhavam com Jesus para Emaús. Mas por outro lado, nós vemos que Aqueles que agora se alegram, e de uma maneira até demasiada, a ponto de esta alegria se transformar numa euforia, num entusiasmo, por vezes até distante de um compromisso maior, ficam tão extasiados, que são incapazes de acreditar verdadeiramente em Jesus ressuscitado, nós vemos que a alegria é própria de quem crê em Jesus Cristo e se encontra com Ele. Mas aqui, esta alegria começa a dar lugar a uma euforia, que faz até mesmo com, com que os discípulos tirem os pés do chão. Não é? E agora, fiquem apenas neste momento de surpresa e não consigam aterrizar naquele momento em que Jesus está, Junto deles A alegria é também um transbordar Pode nos levar a olhar para fora não é? E é muito bom que nós olhemos para fora Mas sem perder o contato com a interioridade Do Cristo presente dentro de nós que pode ser encontrado também no outro Em tudo aquilo que nos cerca Nós vemos aqui a necessidade do equilíbrio que a paz do Cristo ressuscitado nos traz. Não é uma paz que leva as pessoas à acomodação, à passividade, como naquele estado em que eles estavam muito mesmados, e não é uma paz também do oba-oba, de quando as coisas dão certo, e de que tudo parece estar muito lindo e maravilhoso, e nós perdemos o contato com a realidade. Não, é uma paz que traz serenidade, mas ao mesmo tempo é uma paz que move os corações. Esta é a paz que o Cristo traz para nós. É a presença dEle que se mostra, seja no momento de dor do caminho de Emaús, seja no momento de surpresa quando eles estão ali reunidos e o Senhor aparece. E Jesus, para dar prova da sua presença real, mostrando que Ele não é um fantasma, vai mostrar as marcas da paixão. Não que a fé precise de provas, mas naquele momento, eles precisam se certificar de que é o próprio Jesus. Então o Senhor mostra as suas chagas, as cicatrizes que não desaparecem mesmo na alegria do ressuscitado. Essas são as marcas da paixão, da redenção. Para que nós também nos lembremos que na vida nós temos as nossas marcas e isso não deve nos impedir de celebrar Cristo ressuscitado, a alegria de tê-lo conosco. Jesus traz para nós esta segurança, esta paz e esse desejo também de, ao termos um encontro íntimo com Ele, na interioridade, sairmos de nós mesmos para anunciá-Lo. É justamente isso que vai acontecer. Mas antes disso, o Senhor propõe cear com eles. Ele pede algo para comer. Primeiramente, para que eles possam se certificar de que não é um fantasma é Jesus com o seu próprio corpo agora ressuscitado que está no meio deles o seu corpo glorioso mas ao mesmo tempo é o mesmo Jesus aquele que passou pela paixão e que agora está ali vivo e presente lhe dão um peixe símbolo do cristianismo E agora nós vemos que O Senhor Ao cear com eles Vai também explicar As escrituras novamente Abrindo-lhes a inteligência Se ontem Jesus falava para os discípulos De Emaús Como sois sem inteligência Hoje Com Os apóstolos reunidos Junto aos discípulos de Emmaus o Senhor vai abrir-lhes a inteligência para que eles de fato compreendam tudo aquilo que havia sido falado sobre Jesus, sobre Ele mesmo, através da lei de Moisés, dos profetas, nos salmos, e agora eles aos poucos vão se abrindo para essa dimensão do Cristo que se encontra na palavra, do Cristo que se encontra na na ceia, aquela ceia eucarística na qual Ele se deu e na qual Ele vai se perpetuar com a sua presença, a sua presença também na palavra, é a sua própria palavra, Ele mesmo, o seu ensinamento, o seu reino e a sua vida que é alimento para os seus seguidores, Jesus que está presente Sobretudo na Santa Missa, na qual nós encontramos a palavra viva, o próprio Cristo, na qual nós nos deparamos com Jesus Eucarístico, o próprio Cristo que se dá como alimento. E assim o Senhor termina, vós sereis testemunhas de tudo isso, irmãos e irmãs, ao passarmos com Jesus por Emaús e depois retornarmos com Ele para Jerusalém, onde Ele nos fala novamente sobre a sua paixão e a sua ressurreição, temos que ter a consciência de que nós somos enviados por Ele. Ao participarmos de cada missa, ao nos nutrirmos da sua palavra, ao comermos o seu corpo, bebermos o seu sangue, Somos chamados, somos convocados e depois enviados a também testemunhá-lo. Esse é o sentido de receber a bênção na Santa Missa. Agora viver Jesus que está dentro de nós e Jesus que pode ser encontrado também ao nosso redor. Que assim seja na nossa vida. Como testemunhas vivas do Cristo ressuscitado, alimentadas pela palavra e pela Eucaristia, com o desejo de anunciá-lo ao mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Todo Criador do